Uma das atrações dessa agrishow está aqui, ó. É o shopping rural. Aqui dentro, o produtor rural vai poder ter acesso a várias tecnologias e ter contato direto com as marcas. Quer ver o que está acontecendo lá dentro? Então você vem com a gente. O espaço é concorrido aqui. Além de tecnologias agrícolas, estão disponíveis diversos produtos e ferramentas que o produtor precisa para o seu trabalho. Além disso, marcas de insumos como defensivos, sementes e fertilizantes, voltadas principalmente às culturas da região, como o café e a cana-de-açúcar. São mais de 8 mil produtos. O shopping rural está movimentando um grande público. E a oportunidade de negócios frente a frente.